No curso prático, como vender usando os melhores recursos da internet, nós vamos lhe ensinar tudo o que você precisa saber para poder aproveitar essa tecnologia baseada no vídeo, nos canais de comunicação virtual, como é que você consegue contactar clientes, marcar reuniões, fazer apresentações por videoconferência e, importante, fechar mais negócios. Você vai aprender passo a passo todas as técnicas que devem ser utilizadas para aumentar as suas vendas imediatamente nesse novo normal que veio para ficar. Combinado? Venha comigo nessa jornada e se transforme nesse novo vendedor que sabe utilizar tudo que a internet pode oferecer para vender muito mais. Eu vejo você lá no curso.